E mais uma novidade, eu, mesmo na correria Sim. que eu tenho da pousada, da minha casa e dos meus clientes, eu não consegui muito hoje trabalhar, esse novembro, lembra? que Vocês não vão lembrar. porque Por causa dessa correria eu acertar as coisas, né? Sim. Mas assim, quase, quase, esse mês eu já consegui chegar, eu acho que nos 3.150 reais. Vai, vamos botar 3 mil. O mês, o mês passado eu consegui 4 mil, esse mês eu tô nos 3 mil, vai para não, que eu não parei para fazer conta, ainda que eu não tive tempo. Tô tão feliz, professor, muito feliz, muito. Muito. Professor, bom dia, bom dia. Aí eu sinto falta quando eu não consigo participar todos os dias. Olha, hoje eu não tenho pergunta. Eu hum. quero que você fique de dedo cruzado, porque hoje eu vou apresentar o meu trabalho para a dona daquela franquia lá em Juqueí, que ah. tem uma fala para mim. Hoje vai ser a prova. Fica de dedo <risos> Legal. Eu, eu tenho você como mestre, né? Eu já tenho certeza que o trabalho é meu. Sim, sim. Agora é hora de colocar a prática, né? Você já se mostrou capaz, sabe? É. Quer, uma é. Quer uma dica? Quero, por isso que eu tô aqui falando. Então, qual é a dica? Seja você. É. Dica. Vou anotar. Seja Vai. você. É. Seja você. É. Não seja eu lá. É. Seja você. Ela convidou você para ir lá trabalhar. É. Ela não convidou o professor. É não verdade. Você... É. Ela se encantou com você. Ela se encantou com aquilo que você sabe fazer. É. Então vai lá e relaxa. Faz aquilo que você sabe fazer. Só isso, mais nada. O coração. Mas... O coração olha o coração ah. batendo aqui eu sei disso é igual tirar carta de carro né sabe aquele exame de carta ai meu é. Deus do céu que loucura é, meu, é. faz aquilo que você sabe fazer e pronto e mais uma novidade eu mesmo na correria que eu tenho da pousada da minha casa e dos meus clientes eu não consegui muito hoje esse novembro lembra que você não vai lembrar por Por causa dessa correria eu acertar as coisas, né? Sim. Mas assim, quase, quase esse mês eu já consegui chegar, eu acho que nos 3.150 reais. Vai, vamos botar 3.000. E em, em, o mês passado eu consegui 4.000. Esse mês eu estou nos 3.000, vai para não. Que eu não parei para fazer conta, ainda que eu não tive tempo. Estou tão feliz, professor. Muito feliz, muito, muito. Outubro, novembro. É. Mas novembro está, novembro está... No mês de novembro não fechou ainda. Mas eu não vou conseguir, professor, trabalhar do jeito que eu estava por das é. outras tarefas, mas. É. é isso que é o é. fantástico da gente fazer o que a gente faz. Você tem é. liberdade. É. liberdade para hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. É. Né? É verdade. Mas eu não, eu sei tô... se pessoal, não sei se o pessoal entendeu o que a Jorina falou sem eu perguntar, né? É. Mas obrigado. É. Que a Joarina, no mês de outubro, ela faturou quanto? 4 mil reais. Isso. E agora no mês de novembro, que o mês de novembro ainda não terminou, é. ela já fez quanto? É, tá, não passou dos 3 mil, ainda que eu não parei para fazer conta, mas está isso, 3 mil eu cheguei porque eu consegui pagar umas dívidas, as minhas contas do, do, do mês de dezembro já, porque do de outubro eu guardei para pagar novembro, Hum. E o de dezembro já te... e o de... que eu ganhei, já paguei umas de dezembro para poder trabalhar tranquila. Então, deixa eu só entender, não sei se o pessoal já fez conta aí, né? A Joarina, para quem não sabe, eu vou deixar para ela falar para vocês. Quando que você entrou no nosso curso, Joarina? Oi, gente, eu sou Joarina, eu moro em Boisucanga, sou aluna do professor da turma de setembro. E, e assim, ele me mandou, vai para o campo de batalha, eu fui. e Não me machuquei. <risos> sim, sim. Então a Joarina, então presta atenção, ela entrou em novembro. Em setembro, setembro. Quem sabe contar? Outubro, novembro. Ela está com a gente há praticamente 60 dias. Em 60 dias, a Joarina falou para nós agora que ela já fez 7 mil. reais. Exatamente. 4 em outubro, 3 em novembro. É que ela vai ter que fazer outras coisas. O mês de novembro parece que não vai ter mais entrada. Vai ter alguma entradinha, mas não vai ser é. né? Mas se a gente fosse computar que nós estamos no dia 19 e que o mês tem aí 30 dias, nós estamos aí com dois terços do mês, você fez 3 mil. Isso. Se fosse trabalhar mais os 10 dias... Iria passar os quatro. Com o sol que está aqui, as pousadas lotadas, eu ia estourar a boca do balão. Se você, uma projeção sua, se você não tivesse esse outro convite, né? Que dúvida gostosa, né? Que dúvida, ai, que dúvida, cruel, que dúvida gostosa, que zona de conforto, que colchão de conforto, né? Profissional. É. Eu vou abrir mão de atender porque tem um projeto maior ali na frente. É. Quanto você acha que você faria agora em novembro se não fosse esse convite? Olha, professor, eu vou falar que a questão não é nem projeto maior. É que você aconteceu na minha vida de uma forma que é um comprometimento meu, entendeu? Como a reflexologia está me dando essa estabilidade real, as portas estão se abrindo, eu acho, professor, que se eu trabalhasse eu pegasse esse feriado, todo que eu peguei lá, tudo... Ai, professora, eu tenho até... Eu acho que, que ia chegar num no, 6 no, no, no mil reais. Não, é, é uns um, um cinco mil, vai. Porque lá, lá gira muito como aquilo que eu te falei, né? As pessoas vão fazer cabelo, vão fazer reflexologia. Eu, sim, professor, porque tá lotado aqui, com a graça de Deus. O sol gritou, então... Eu ia chegar nisso. Pessoal, é isso que eu prometo para os meus alunos. E a Joarina, eu conheço a Joarina porque fica uma dica para o aluno. Eu não tenho um carinho especial pela Joarina. Eu tenho um carinho especial por todos os alunos. Só que é impossível não lembrar da Joarina. Por quê? Porque ela todo dia está aqui presente com a gente. Quase todo dia. Se ela não tá... Se ela não está aqui na telinha, eu vejo que ela entra aqui, ela deixa uma mensagenzinha para nós. Então você, meu aluno, minha aluna, que quer aprender, que quer surfar nessa onda da Joarina, né? é pegar o um curso e fazer, estar tá junto com a gente, perguntar quando tem dúvida. Né? Ela está aí querendo um estímulo meu. Né? A ela está querendo a bênção do professor para ir lá. Você entendeu, é isso mesmo. Vai lá, é isso mesmo, professor. A benção da reflexologia para você. Exatamente, professor. É isso. Olha, muito obrigado. Eu tenho certeza que daqui um tempo eu já vou tirar foto na frente desse dessa franquia que eu estou indo trabalhar para você ter orgulho e eu também, né? Estou com muito já de uniforme, toda... É, toda, toda. Uma, uma senhora de 65 anos se sentindo sererepe. Tá vendo? Ah, você trouxe agora uma informação. É. Tem pessoas que falam... ah né? Desculpa usar o termo, né? Ah, tô muito velha, para fazer reflexologia. E aquilo. A nossa menina aí falou a idade dela, sem assim, eu perguntar, né? Então, vocês viram. É. E a idade é. é um fator, né? Então... Mas professor, esse a, essa a reflexologia, que me desculpem os jovens, mas ela veio, eu acho que mais para nossa idade, porque é o trabalho que você faz sentada, né, professor? Você você não, não tem, você só tem que estar que que estar disponível, entendeu? Eu acho que é para a gente mesmo. Me desculpe o jovem. Eles conseguem atender mais que a gente. Mas eu acho que ela é para nós mesmo. Ele veio, o criador colocou essa, essa possibilidade no, no universo para alertar-nos, para ver. Não, gente, não tem que parar, não. Vai lá, vai estudar, se dedica, vai para o campo de batalha e que dá tudo certo, não é? Trabalho sentado, professor. É, boa, sentadinha lá e tal legal João aí para você beijo faz o seu melhor beijo como eu coloquei aqui ó seja você com certeza professor ele faz ali aquilo que você já fez quem com vários clientes só faça isso mais nada mais nada não invente sabe agora não é hora de inventar agora não é hora de você colocar algo a mais tá Entendeu? Agora não é hora de colocar algo a mais. Agora é hora de você fazer aquilo que você vem fazendo e que vem dando resultado. Verdade. Tá Continua nessa batida, né, professor? Ah, eu fiz isso, deu certo. Deu, deu certo já com 20, 40 clientes. Eu vou fazer o mesmo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Vai lá, faz o mesmo, tal. Não queira... É... Ah, uma coisa, uma dica para você, então. Fala, fala. Provavelmente vai acontecer. Deixa eu ver o horário aqui. Tenho cinco minutos. É... Você, uma dica para você e para todos que estão aqui, tá? Você vai ser o foco da atenção lá no local. Quantas pessoas trabalham lá? Nesse espaço que eu vou ficar, tem, tem três salas de massagem, uma, duas, três de maca e a minha, a minha sala. E... São três terapeutas. É tranquilo essa parte. Isso. É... Se proteja, né? se proteja, é, é. Né? Ener energeticamente, porque você está chegando. Você será o foco da atenção...